Porque ela morreu com 115 anos, a minha avó. Quando gritou a liberdade, ela botou no... Ela foi presa no baú, então, porque a mãe dela era escrava. Isso aí, ela que contava, não era outra pessoa que contava. Quem contava isso pra gente era ela, não dizia assim, a ah, fofunando. Quebrava coco. Cortava arroz, rachava, nem fazia todo o serviço dela. Só que da escravidão ela se escapou por isso. Porque depois eles gritaram a liberdade, ela não foi mais escrava porque gritou a liberdade, ela não teve mais como ser escrava. Aqui pelozinho era uma fazenda. Lá que para baixo era outra, lá tinha outra. Então, cada um dessas pessoas fazendeiro, eles tinham os negros deles. E aqueles negros, quando partiam, que eles eram escravizados demais, eles se espalhavam no mundo, eles saíam fazendo casa por dentro do mato para ficar refugiado, porque eles estavam escravizados demais. E as pessoas que eles se pode até morrer. Até morrer. Então, eles fugiam. Quando pegava aquele monte de gente que já estava por aí, cada um pelo mato, que tinha o um filho, então eles pegavam aquelas pessoas, dividiam, cada um levava um tanto para cada uma para dentro. E como qual foi a época que passaram, que pegaram lá, chegaram e eles esconderam ela lá, porque ela era doente. Bem lá onde a gente mora, é uma subida, uma pedreira, é pedra, da onde sai, do trecho da onde a gente mora, a chega até chegar na beira do campo. De lá eles faziam a estiva dos pretos, dos negros, tudinho, para passar de pedra em pedra daquela até chegar no areal que tem. Aí depois que chegava no areal para pegar o rio, aí eles desciam de cima dos negros para poder pegar uma canoa que se fala, para poder passar por lá daqui. Então esse aí eram os escravos, não era? Foram escravizados, eles não eram escravos, foram escravizados, porque eles nunca foram escravos. Não. Porque Deus não escravizou pessoa nenhuma.